Uma das grandes vantagens de se utilizar o Facebook da forma correta, usando uma página para a sua empresa, é o poder de mensuração que você tem. Com ela você sabe quantas pessoas visualizaram o seu post, quantas pessoas clicaram na sua postagem, quantas pessoas entraram no seu Facebook e clicaram no botão Ligue Agora. E neste vídeo eu vou dar algumas dicas de como interpretar esses dados. Estatísticas da sua página? Primeiro passo, acesse a sua página e clique na aba Informações, ela se encontra no topo da sua página. Quando você clicar em informações, a primeira página é um resumo geral que, por padrão, ele vai pegar dos últimos sete dias. O que eu considero interessante dessa página, lá no finalzinho, você tem uma opção de acompanhar os seus concorrentes. Isto é, você cadastra o seu concorrente ali e você consegue acompanhar na semana quais foram os resultados dele. Você tem um gráficozinho muito interessante no cantinho, que é o envolvimento esta semana. Qual que é a grande sacada ali? Semanalmente, você acompanha e vê qual a página que está com mais pico. Se o seu concorrente deu um salto muito grande, você fala, ó, Opa, vai lá na página dele, vê o que ele fez e começa a acompanhar o que ele anda fazendo que está dando mais resultado que você. Isso é o mesmo para curtidas. Se ele deu um salto muito grande de curtidas, entra na página dele, vê o que ele está fazendo, tenta reparar se ele está fazendo anúncio patrocinado e tenta melhorar as estratégias para você obter também resultados. Segunda dica, na aba do menu lateral você vai ter uma série de menus de tudo que você consegue acompanhar. O terceiro link é curtidas. E o que é interessante deste link? Clica nele e começa a acompanhar e dá uma olhada se você teve alguns picos de curtidas ou descurtidas. Eu costumo dizer que é, para páginas mais consolidadas, o mais interessante é o da descurtidas. Por quê? Olhou lá no dia 10 de agosto, teve muita descurtidas? Volta lá na sua timeline, na sua página, vê o que, que você fez para ter esse, um, esse monte de descurtidas. Então, muitas das vezes você consegue analisar o que, que você fez de errado para levar a descurtidas. Isso vale também para curtidas. Teve um pico muito alto, dá uma olhadinha lá, vê o que, que você fez assertivo e começa a repetir mais algumas vezes e sempre volta para acompanhar se essa estratégia está funcionando. Terceira dica, menu publicações, essa também é muito importante, tem um gráficozinho ali logo de cara que parece uma baleia com altos e baixos, ali o que, que é legal, você consegue analisar quais são os melhores horários que você tem mais resultados com a sua página, então passa o mouse sobre ele que você vai ver qual que é o horário que a sua postagem tem mais resultado, o que, que você vai fazer, postar uma hora antes, meia hora antes, duas horas antes desse, desse horário para que a sua postagem continue na timeline e o seu público-alvo visualize. Por exemplo, se você tem uma loja de roupas de bebê, muito provável que o seu horário, ao você olhar esse gráfico, você vai identificar que o pico de alcance das suas postagens é 9 horas da noite. Então, 8 horas da noite é o horário que você vai postar. Então, muito legal também você analisar isso. Logo abaixo, você vai ter o alcance das postagens. E o que a gente normalmente faz com isso? Olha o gráficozinho de alcance, de envolvimento, identifica as postagens que têm o um maior alcance e depois faz uma análise e vê quais são as postagens que vem dando mais certo. São as dicas? São as promoções? Publicidade direta? Dá uma olhadinha e começa a identificar o que dá mais certo para você. Quarta dica, é, menu lateral, pessoas. Essa também é muito interessante e valiosa para o seu negócio. Ali você vai conseguir descobrir quais são as idades das pessoas que vê as suas publicações e qual é o gênero, homem ou mulher. O que, que é legal disso? Sabendo é, quem é o público que visualiza a sua postagem, você vai começar a montar a sua linguagem. Ah, é um público mais mulheres ver sua postagem de 18 a 24 anos. Você sabe que você tem que fazer uma a linguagem aceita um pouco mais de gírias de internet, tem um palavreado próprio. Então você consegue direcionar a linguagem mais para esse público e você vai causar uma identificação da outra parte. A pessoa vai ver a sua publicação e vai ter uma identificação maior com o seu post. Logo abaixo você vê as cidades que você tem mais curtidas, que né? tem mais fãs e aí você também vai conseguir direcionar melhor os seus anúncios. Então, essas são algumas dicas que eu posso dar para você. Tentem criar o hábito de acessar pelo menos uma vez na semana essa página, tentem interpretar esses dados e ver como tirar o melhor proveito deles para ter uma estratégia mais eficaz. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!